O artigo 72, parágrafo 7 do Regimento Interno não pede 13 assinaturas para colégio de líderes. Então, eu, como líder da minoria aqui dessa casa, peço para Vossa Excelência. De acordo com o artigo 72, parágrafo 7, tá. consultar agora no plenário, nós temos com a maioria dos líderes aqui, o colégio de líderes para que a CPI da pandemia, protocolada pelo deputado Leandro Graz, e por nós, outros parlamentares, possa ser consultada se a instalação dela agora, se dá agora ou se dá depois. As três assinaturas, ela só servem para que três CPIs funcionem simultaneamente. Vossa Excelência não pode inventar artigo do regimento. Vossa Excelência até pode fazer um projeto de resolução para poder mudar o regimento e a gente vota e delibera nessa é, casa. Os senhores senhor estão em está interpretando corretamente o artigo 7. O artigo 72, é parágrafo, parágrafo 7. Eu vou ler na letra da lei, presidente. Claro. As comissões parlamentares de inquérito serão instaladas, respeitada a ordem cronológica do protocolo. Vírgula, salvo deliberação diversa do Colégio de Líderes. É isso que está dado no regimento interno, no seu parágrafo sétimo. Não há pré-requisito de três assinaturas para esse caso. O pré-requisito, como já explicou o deputado vice-presidente dessa casa, delmaço só é para que três comissões funcionem ou quatro simultaneamente. Então, não se trata nesse caso do parágrafo sétimo. Sempre tenho trato respeitoso com a vossa excelência em todos os casos, mas o que eu quero é que a vossa excelência pegue o regimento na mão que eu estou com ele aqui na mão, aberto, e não sou professor do regimento, mas estou estudando, estou aprendendo, e aprendi a ler, que aqui no parágrafo sétimo fala que o Colégio de Líderes precisa ser consultado. E o que eu peço a Vossa Excelência é que consulte os meus colegas do Colégio de Líderes, para que a gente Esse ponha é um ponto final nessa história.